Estamos muito, mas muito felizes por participar dessa causa incrível que é o Dunez Kids. E eu recomendo demais você ajudar essas pessoas, essas crianças né, que precisam demais do nosso apoio. E nós nos, torma, nos tornamos uma benção e nós podemos abençoar essas crianças. É incrível. A gente se identificou muito e, e é o que a gente sempre sonhou em poder ajudar. E aí veio de encontro, né? tanto o nosso sonho quanto o nosso desejo aqui dentro dessa empresa e poder a, a, apoiar essa causa realmente foi sensacional. É um a Juness oferece uma grande oportunidade para você ser uma pessoa melhor. O Brasil, o nosso país, precisa de pessoas melhores. E a gente precisa contribuir com algumas causas, tipo a causa da ACD, que é uma causa extremamente nobre, que é a Juness te dá a oportunidade. Nós temos a obrigação de compartilhar. Nós temos a obrigação de ajudar como seres humanos. Nós temos que abrir a porta da, da compaixão no nosso coração para que o fluxo da abundância chegue até nós. E isso me tocou o coração, de saber que eu poderia fazer a diferença na vida dessas crianças. E eu gostaria de pedir a todos vocês que pudessem compartilhar um pouco de amor doasse um pouco do que vocês têm, porque para a gente poder re esperar receber algo, a gente tem que se doar. E que as pessoas hoje envolvidas né, nesse país é, precisam se conscientizar para poder fazer algum trabalho social diferenciado. E é uma oportunidade que eu enxerguei, parabenizando aí a Edioness por esse apoio. Não, não importa o quanto você ganha ou o quanto você vai doar, mas eu acredito que se cada pessoa fizer um pouco, a gente consegue fazer uma transformação muito grande na vida de muitas pessoas e, para não dizer, na cultura, no Brasil inteiro. Foi um prazer doar, contribuir com o projeto AACD. Eu acho que nós, distribuidores da Junesse, independente do título que a gente tem, a cada momento que a gente pode participar, pode doar e fazer a nossa parte social, e toda empresa e todo distribuidor tem uma certa responsabilidade a gente vai fazer isso. E nós estamos agora patrocinando e investindo muito no Brasil, fazendo da Juness Kids é, o projeto ACD. Muito bom, show de bola. Eu quero que todo mundo amanhã participe muito, faça o seu melhor para que essa causa se torne a causa de todos nós. Acredito que o homem não é aquilo que tem ou pode, é um pouco que sabe, muito que sonha e, acima de tudo, o que faz aos outros. Estamos juntos nessa causa da ACD, uma causa extremamente linda e que devemos apoiar muito forte essas famílias que têm essas crianças com essas necessidades especiais.